Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos dar início a mais uma leitura para o signo de Virgem. Então, vamos lá. Como está o momento de Virgem... Compaixão e transmutação, ok? E vamos complementar com esse outro tarot. Cinco de paus, nove de copas, nove de ouros e a roda da fortuna, ok. Virgem, compaixão para mudar o seu momento. Tem coisas que acontecem quando a consciência ainda é pequena, em construção. E é nesses momentos que acontecem erros pesados. E você diz, eu quero voltar no tempo e fazer diferente, mas... Não tem como comparar uma mente inconsciente daquela época com a mente mais expandida de agora. Por isso, o momento pede uma transmutação, saindo desse estado, dessa energia parada que ficou em você. E é o momento de trazer tudo à tona para uma boa faxina. Tem algumas situações que você já nem lembra mais. Brigas, términos, dores do passado que estão em você, precisando serem enxergadas. Porque... Por mais que você tenha seguido em frente, você está arrastando cargas pesadas com você. Vem mudanças, as coisas tendem a mudar e melhorar para você, principalmente em questões de prosperidade, caminhos abertos e abundâncias. Porém, essas mudanças estão apontando que sozinhas não acontecerão. Porque precisa de um primeiro passo, de uma transmutação. Por mais que a vida esteja alinhando de forma harmônica a sua vida constantemente, é preciso que você... Ande junto com a vida, fazendo a sua parte de analisar o que precisa ser limpo. O que precisa desse olhar de compaixão, apesar de doer quando você toca nisso? O que precisa ser liberado? É perdão conversas esclarecedoras com alguém ou sentimentos enraizados de dentro de você, crenças, tabus. Porque aí sim, as coisas vão começar a andar. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo.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 esse desapego do passado ou de qualquer coisa que tenha passado na sua vida e deixado marcas, é preciso transmutar. É preciso você dar esse primeiro passo para a vida te ajudar. E deixa eu pegar o mantra dessa carta. O mantra é Eu sou plena no momento do agora. Eu sou plena no momento do agora, que é, vai fazendo esse mantra para você conseguir, no agora, transmutar o que passou. Gratidão.